E olha, eu digo mesmo, hein, que eu fiquei muito feliz de saber que ela ia participar. Dois grandes nomes. Nossa! Bom, eu já digo. estamos com a Clara e o Enan, a gente está guardando ele aqui conectar. Enquanto, eu, pedi para a Ana Clara, para a Clarinha, oh, yeah. habilitar a sua câmera e habilitar seu áudio também. E o Enan também. Oh. Olá Clara, Ai, tudo bem? Cara, eu tô assim, ó, eu Nossa. tô emocionado de estar tá conversando com você. Eu disse que eu não vejo a hora de ser teu amigo, tá convivendo Nossa. com você. Você foi um grande presente nessa quarentena, ter me aproximado da tua uhum. história, das tuas vivências. Olá Renan, tudo bem cara? Seja bem-vindo também. Pedi para você Acho que... é, habilitar o teu áudio, para a gente poder receber aqui. Está habilitado já? Está um... tá habilitado. Agora Aí, sim. Agora Muito bem, sejam bem-vindos, Enan, seja bem-vinda, Clara. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Vamos começar com o Enan, que já está com, com o seu microfone ligado. Por favor, Enan. É, boa tarde, Ana. É, boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde. É, eu sou um homem de 1,86 m de altura, é, pele branca, rosto um pouco quadrado. Eu tenho cabelo curto, é, olhos de tamanho médio, tamanho castanho. Ah, meu cabelo... nariz de tamanho médio, com um leve calombo, é, barba de tamanho médio e preta, polca de tamanho médio. É, sou médico formado pela Universidade de Cuiabá, estou usando uma camisa social branca com um broche com um laço colorido que é o um símbolo do autismo. Clarinha, por favor, você. que estamos felizes, nossa. né, Juliana? Obrigado, Enã, pelo convi pela, por ter aceitado o convite. Obrigado a Clarinha também. Carinha. Sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa roda de conversa. A gente nossa. quer saber de vocês. A minha pergunta para você, Enã, de que forma você, um médico que tem autismo, é, pode, através da sua voz, provocar a mudança nessa sociedade que ainda é muito preconceituosa e pouco inclusiva? Eu é, posso, a partir da seguinte forma, dizer que o autismo não é uma barreira para mim ser quem eu quero ser. É, eu posso dizer que o que eu tenho são dificuldades, não incapacidades. Eu posso usar minha voz dizendo o seguinte: não desista, siga em frente não desista é, a partir do momento em que eu me assumi que eu era autista muitas outras pessoas né é, vieram me agradecer e falar né que a partir do meu relato tiveram coragem de também se assumir também viram que são capazes de seguir os seus sonhos é, se eu posso usar a minha voz é para dizer o seguinte, não desista, siga em frente. Enana, teve algum momento na sua vida, por exemplo, quando você foi é, prestar vestibular para a medicina, que a questão desse, digamos, da tua deficiência, da tua condição genética ou do, teu, do autismo, ele foi uma barreira para você pensar que você não iria conseguir passar no vestibular? Necessariamente. Só, só na escola mesmo. Só quando eu tava na primeira série. Eu lembro que é... que no pré teve uma professora que disse que você não iria conseguir se alfabetizar, certo? Certo. O que, que, é... que, que isso representa para você hoje, você estando aqui, médico, falando para tantas vozes? Gente, é, eu só quero dizer que se... É, Esse fosse o meu destino, eu não teria me alfabeto salado. Mas hoje eu sou médico. E, e assim, meu destino foi totalmente outro do que deveria ter sido. Então, assim, palavras não devem determinar quem você é. Deve ser. Você que deve correr atrás e seguir seus sonhos. Maravilha. Nossa. Clarinha, a pergunta é para você é a mesma, né, Ju? É. Como a sua voz é. pode provocar mudança na sociedade? Nobody guys! Yon you got it! again. Nossa, Maravilhoso, Clarinha, Nossa, obrigado pela tua lucidez e pelas tuas palavras. Eu costumo dizer, Clarinha e Enã, que nesse mundo ou você é aliado ou você é o obstáculo das pessoas com deficiência, né? É. Eu queria perguntar para você, Clara, uh, que se, quem é hoje para você o maior obstáculo da Clara e quem é os maiores aliados? Quem são os maiores aliados? Sensacional. Enan, eu te faço a mesma pergunta. Quem você considera que na tua jornada, até você se tornar médico, e hoje, quem é o teu maior aliado e quem, tem, quem é o maior obstáculo na vida do Enan? É, o meu maior obstáculo é o preconceito, o capacitismo. É. Pessoalmente, eu me julgo capaz de desenvolver qualquer tarefa, qualquer capacidade, mas às vezes pessoas me bloqueando, me barrando, me pedindo de fazer alguma coisa por não conhecerem, ou não me conhecerem, isso acaba sendo um obstáculo, mas no qual eu estou lutando para niblar. É, então fica o preconceito como sendo o maior obstáculo. Meus, maiores aliados é, eu não posso deixar de falar aqui, Deus tem sido meu maior aliado é, minha mãe minha família e meu, meus amigos e todos que acreditam somos capazes de sermos quem queremos ser sensacional Clara e Anã, todos, os dois falaram que o preconceito é um dos maiores obstáculos da vida de vocês. Clarinha, tem como a gente acabar com o preconceito? Você acha que há como a gente terminar com o preconceito na sociedade? Sim ou não? Por quê? Deixa eu... sensacional. Nossa. Eu e a Juliana conversamos <risos> agora com Clarinha Amar, com Enan Rezende, duas grandes vozes do nosso movimento, inclusivo aqui no Brasil. Muito, muito obrigado muito. pelo ensinamento de vocês nessa tarde incrível, viu? Obrigado, Obrigada, Enan. Gente, obrigado, Enan. Clarinha, por mostrar que genética não é, é, destino. Obrigada, obrigado, é destino. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigada, Clarinha. Obrigada, Enan. Obrigado. Até a próxima. Sério. Obrigado, gente.